<risos> Bom dia. Bom dia. Vamos começar. Hum. Você tem esposa? Não. Não, solteiro. Solteiro. Okay. Hum. namorada? Tive várias. <risos> você bebe e ela gosta? Não, não bebo, odeio. Tem filhos? Tenho uns de 3 anos. Não. Eles vêm te visitar? Não. Por quê? Porque mora longe. Nem sabe que eu estou aqui. Né? Mas... Como está a sua família? Infelizmente é, não sei pelo tempo. Mas eu não, tenho... não tem familiar eu não tenho... nenhum. Ninguém, sou sozinho no mundo. Eu e Deus. Quais são os problemas? Era as drogas, né? Era, né? Hoje. Você tem irmãos? Não A família está passando bem? Aqui com ah, convivência é. estamos estão. Meu meu meus convivência agora estamos Você mora com a sua família? Moro Você tem aqui como sua família agora, né? Nossa. Uma família abençoada Sim. Quantos anos você tem? 26 é. 26? Tem problema de saúde? Só um aqui que é meio particular. Mas Você não é. quer falar sobre isso? Não, não, não. deixa quieto. Abre assim. Você trabalha para quem? Para oh, Deus. Como é o seu dia a dia com a família? É, eles querem me pegar todo dia pra louca aí. <risos> é. Como lida com esse conflito? Ah, é esportivo. Agora você me atrapalhou. Então, vamos <risos> lá. É... O que você quer pra você daqui pra frente? Eu quero ter uma família, quero primeiramente, né? largar o vício das drogas, sair da sociedade como um homem de verdade. O que você precisa pra conseguir isso? Ser liberto, preciso pela de Deus. Eu tô conseguindo. O que você vê pra sua frente quando você sair daqui, que você encara o mundo lá fora? Ah, o que você eu vejo, mano, é. Me né? é, levanto, a minha, minha melhora. Quero evoluir, mano. Ah, né? Prover, regredir muito na vida, mano. Tá, tá na hora de progredir, tá na hora de. O que você pensa de, você pensa de responder quando você receber aqueles convites? Que você sabe que a gente vai receber aqueles convites lá fora. Ah, é, não. Não, acabou, não quero mais. Tô tá com firme, Deus. Você tá firme que Tô com Deus. Agora eu quero, eu quero é Deus, quero ser é muito é Lá fora tô aí, correndo, só pra trabalhar mesmo. E trabalho, casa e esposa, só jamais. Que Deus abençoe você e que dê tudo certo pra você lá fora. A Como nós é um desses convites aí? Convite ah, é... Geralmente, né? Geralmente a gente já sabe. Né? a primeira aqui? A primeira coisa que vai acontecer quando a gente sair lá fora vai ser a gente receber convite pra ganhar dinheiro. E a, primeira, a, a coisa mais difícil pra gente, né, que conviveu no mundo das drogas, é lidar com o dinheiro. dinheiro. É, é, dinheiro... Né? para roubar. Eu tive esse problema, né? Eu tive esse problema. O meu problema, no começo, não era droga. O meu problema, no começo, era dinheiro. Você tá entendendo? Então a gente, a gente chegou a fazer várias coisas pra querer ganhar dinheiro pra ganhar dinheiro, sempre querer muito dinheiro, na é verdade? Eu acho que você deve ter passado por isso dinheiro, também, O né? Dinheiro, é na mão do Agora eu tô me pondo cara, no é seu lugar tudo. um pouco, né? Se o seu dinheiro passa... você tá normal, mas se dinheiro, o dinheiro pegou o dinheiro passa mão, por várias é. adversidades Até lá é fora por causa do dinheiro, né? Então a gente tá aqui hoje por causa do dinheiro também. O dinheiro também é uma maldição na nossa vida. É, é o culpado. Se a gente não souber usar ele, ele vira uma maldição, né? Se eu vendi de minha casa. Né? Eu vendi <risos> tudo. Eu me arrependo muito, não sabe Verdade. Mas esse é o passo mais certo que você tá dando na sua vida, o arrependimento, né? Eu me arrependo. Deus muito. se agrada quando a gente se arrepende, sabia? A partir de hoje eu vou correr pelo certo. A única coisa que eu não fiz na minha vida até é. hoje foi tirar uma vida. Né? É dois, é dois. Eu nem pretendo. Mas todo mundo tem chance, né? De ser feliz. É Deus abençoe a a você que deu tudo certo aí é. é. é. é. Vai, Vai. É negócio. Um, tá até agora. Corta! Corta a tá, tá. bilhete corta. aqui. É, corta! É é. é Aí